Estamos aqui no Colégio Mutirão Caxias para acompanhar a entrega da premiação do Agitante FSG. Os alunos do Mutirão conquistaram o primeiro lugar nessa competição, que movimentou mais de 50 escolas de toda a região. Os estudantes ganharam um cheque presente de 5 mil reais para a cerimônia de formatura e a escola foi presenteada com um projetor multimídia. achamos que eles merecem mesmo porque se empenharam nas três etapas do jogo, né? principalmente na ida na FSG, quando eles... Uh participaram, jogaram, torceram uns pelos outros Acho que os nossos alunos estão de parabéns, os professores e os funcionários que incentivaram eles a ir, e a FSG por ter inovado numa atividade tão diferente e gostosa de fazer, porque eles gostaram de brincar também. É bem emocionante para nós, como colégio, os alunos do terceiro ano, até porque estava complicado pagar a formatura, agora já é uma ajuda a mais. O jogo foi bem legal também, a gente conseguiu aprender um pouco mais sobre cada profissão e cada dia a gente adquire mais experiência. Simplesmente a FSG chegou e deu a ideia, deu a proposta e a gente foi lá, batalhou para ir atrás, com esforço sim, da turma. Já vai ajudar bastante a gente na formatura. Essa disputa acirrada teve outras duas escolas premiadas. O Colégio La Salle conquistou o segundo lugar, recebendo um notebook e um cheque presente no valor de R$ 2.500. Já os estudantes do Caminho do Saber foram premiados com R$ 1.000 em um netbook. As finais do agitante foram disputadas durante o agito profissional na faculdade da Serra Gaúcha onde os alunos do ensino médio visitaram a faculdade e puderam conhecer um pouco de cada profissão dos cursos que a faculdade oferece. O interessante da atividade é que os alunos puderam então conhecer a estrutura da FSG, vivenciar um pouquinho das profissões, fazer algumas atividades práticas, e então aproximar a faculdade dos estudantes. Chegar até essa premiação não foi fácil. Primeiro, mais de 100 turmas de terceiro ano participaram de um game com tecnologia Kinect, onde o avatar dos estudantes explorava os laboratórios da FSG. As turmas vencedoras disputaram a grande final durante o agito profissional. Nesta etapa, o game era ainda mais divertido. Os prédios da FSG viraram cenário digital para um passeio de kart conduzido pelos alunos, com muita torcida dos colegas. Se você quer saber mais sobre o Agitante e os cursos da FSG, visite o nosso site. As inscrições para o vestibular de verão já estão abertas.